Começando mais um Anime Station, seu programa de animação japonesa, todo mundo pra IVA! Vai. É. É. Uh. <risos> Meu nome é Pedro Zamora, sou jornalista e editor, estou aqui com Caio Catarino e esse é o nosso centésimo programa! Sim. Sim. Eu vou sentar em cima da mesa! <risos> ah, Depois aê. de sermos cancelados diversas vezes! <risos> Depois da gente chegar no último programa várias Verdade, vezes. Verdade, cara. Temos... Agora apresenta todo mundo que é o seu nome. não vou ficar falando o nome de todo mundo, não, mas ó, primeiro de tudo, a gente trouxe aqui, ó, o creme de la creme. Eu não sei outras palavras, outras O Caio, pra... porque ele é preguiçoso. <risos> Ao invés dele pra gente Ai, fazer 100 tira. animes, ele se adiciona o melhor de todos. Em minha defesa, foi muito mais fácil assim, cara. Então, é claro. pô, vou falar um por um, aqui só vocês aí? Salve, salve, Raul, o nome do amigo. Geek. Prazer, ter aqui Famoso por ser o step de Caio Catarina. É o um estagiário, né? Estagiário. E muito feliz aí por vocês não, não, terem... Não seja estagiário. Estagiário ganha pouco. É step step ok. É aquela, aquele amante que você encontra, entendeu? E tem aquele clima ainda. Estou muito feliz por vocês terem mais episódios do que Cavaleiros. Esse cavaleiro tem 114. Hein? Não, não. 88. Os outros não existem. Ah! Ah, bem lembrado, <risos> bem lembrado. Sigam aí, sigam, vamos indo aqui por ordem então. Tá redonda, vamos lá. <risos> vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sou o Tico Pedrosa, sou roteirista da LGT da Show! E estamos aqui com o Vitão pra falar sobre algumas novidades com o Cavaleiro do Zodíaco ainda. Exatamente. Que é Vitor Rodrigues, desenhista também membro da Editora Cras Studio E é a minha segunda vez aqui na Animistation, né? Primeiro como membro da Crass, né? antes como... você não era ainda, né? Não, eu não era. era. Eu, eu era verdade, só da Mega, do Mega Power, né? Verdade, verdade. só só do Mega verdade, Power. Verdade, agora, verdade, o famoso arroz de festa. Né? <risos> <risos> eu sou o Candy da dos desenhos. <risos> não, não se preocupa que você nunca vai ganhar do Raul, cara. Sabe? Ah, não, Porque não. não. Quesito, cê, cê, cê, eu tô de boa. <risos> Tem que comer muito, muito arroz com feijão, cara. <risos> Fala, Joy, também. Vamos lá. Bom, sou o Joy do canal Mangatube. Vamos falar de Cavaleiros, não é vagabonde que é a minha especialidade, mas <risos> eu entendo também de cavaleiros. A gente pode falar de vagabundos e cavaleiros. Ah, então ótimo. Aêêê! A então, combinação então, Os cavaleiros, ouver. eles não trabalham, eles Eu, na vagabundos. verdade, tô assim de falar nada, mas a gente vai ter que falar... Os... Sujeito, <risos> a gente dá sujeito. A gente tem Pô, que né? falar os principais temas. Vamos tá lá, bem, vamos vai lá. vai dar certo. Só